E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Titia, trazendo mais um vídeo do canal. Ou seja, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Seguinte, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação para estar tá recebendo todos os vídeos de DDTank que sair aqui no canal, beleza, meu parceiro? Se você quiser jogar esse DTank que eu tô jogando, o link dele vai estar tá na descrição, beleza? É um novo DD que saiu de uma versão 8.7. É hard, beleza, galera? E, mano, tá muito top porque, tipo assim, muita gente já tá jogando e o servidor é novo, tá ligado? Tem a página do Facebook deles aí, quando você entrar no servidor, você vai que tem a página lá, que tá com 1.400 curtidas ainda é novo o servidor, mano e eu não sei que dia que foi lançado o servidor mas o um inscrito me avisou lá no meu facebook, se você não tem meu facebook me adiciona aí, ó, tá aí na descrição adiciona lá, ou segue, sei lá, tanto faz Tá por dentro aí do que que eu posto aí de direito Tem que tudo certinho, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês Eu quero mandar um salve primeiro pra esse inscrito aqui, mano ó. Que foi ele que me ajudou nos itens, beleza, galera? Olha a continha do inscrito, mano Tá top, na moral, tá top mesmo Ó, gold, gold Gold na... aí na carpa de votos também Tudo gold, mano O dinheiro do cara tá top Pois eu vou pegar uma conta do inscrito aí Pra gra gravar uns PVP aqui na... É, aqui no serve Beleza, galera? E esse inscrito aqui, mano, me mandou Essas coisas que eu tô tendo aqui agora No momento, ó E por isso que eu quero mandar um salve pra ele Valeu, mano, por ter mandado essas coisas aí pra mim Tamo junto Isso que é o bom um pouco de gravado e detém Até os caras ajudam, quando você entra no servidor aí, ó Dá uma moralzinha, aí sim, ó E também eu peguei algumas coisas aqui no evento, galera Tá tendo esse evento aqui eu fiquei sabendo que esse servidor aqui é bem Difícil de upar, mano, bem difícil mesmo Eu não sei quantos cupom que dá, que eu acabei De criar minha conta, né? Não sei quantos cupom Que dá para batalhar assim, né? E se vocês quiserem uma evolução aqui nesse Detail, o que vocês vão fazer? Vai deixar Muito like aqui nesse vídeo, eu posso Fazer uma evolução aí pra vocês, top gravar Um stream legal, e mano, deixa o um Like aí, ó, pra vocês verem. Agora, muita pouca Pessoa ainda tá jogando aqui no servidor Vou deixar o link do servidor aí, no CPM, e o link que ver, é normal Mano, tá na descrição, não tá na descrição Tá no, fixado nos comentários aí. É só descer nos comentários que você vai saber. Vou colocar aqui, né, meu parceiro? O cara já ajudou aqui. Só agradece, meu mano. Tamo junto. Deu já uma moralzinha aqui. Acabei usando um negócio que nem precisava. Esse peguei no evento limitado aqui também. Me mandou esse colar do é casamento também. O cara tava aqui, já tá top aqui no bagulho. Beleza. Coloco, coloco, coloco essa daqui que é por dois dias Já pega 5k assim de cara, meu filho E vamos já colocar mais 12 aqui, ó Porque esse detalhe aqui que tem com já aí, né Mais 12 aqui, vai ficar mais de boa vai fazer uma evoluçãozinha aqui da night. Pegar muito FC é a coisa aqui, né Que vai ajudar a continha também E beleza Mais 11 Vou comprar super pedra aqui Mas... Nossa, cara, pode ser crema ah. Será que dá pra comprar 500? Não lembro de comprar 500 Acho que dá pra comprar 100 Sem <risos> dá, vamos ver Vou Comprar... 150 <risos> 150 Que era pra colocar aqui né ah. 149 Vou levar uns cupons Nossa, nem assim vai então Comprar assim, 100 então, Dá pra poupar essa aí de novo, acho que não. Mas eu vou ir PVP aqui, galera. Eu vou também pegar, mano. Pelo menos que ver. tentar, né? Ah, 40. 45. 48. Ah, é, 48 pedras. Será que vai? Nem vai. Ficar no 90%, meu parceiro. Vai tá bom. Tentando uns PVP aqui pra ver o que que vai conseguir. De mais 11 aí, ó colocar esse negocinho aqui também. 35k. Deixa eu colocar as coisas aqui nos treinos. Poder que ver já dá um 6 um pouquinho melhor. Pelo menos eu acho, E vou direto aqui no ataque tá mesmo. Defesa, não tem como, já foi. Beleza? Coloquei ah, lá as coisas. Vou abrir as cartas aqui também. Já que abre 900 assim não ah, abre tudo uma vez. Então vai dar uma vagadinha, <risos> normal. Mas beleza, né? Esse aqui já vai dar um pouquinho a mais de FC, né, galera? E deixa o like, mano, porque eu tô tentando que já fazer uma evolução aqui pra vocês. Mas enfim, vou abrir o trem aqui. Demorou um pouquinho. Eu tava escolhendo as cartas lá melhor pra colocar. E é pra ficar upando aquelas cartas mesmo. Só preciso de um colar aqui. Ou... Mais pra frente eu vou arrumar. Tá abrindo as honras aqui, tudo certinho. Beleza. Tranquilo, né, mano? Agora não tem. Vamos usar isso aqui. Pegar no nível 20. Montaria no nível 30. E mas beleza e o pet pet é comigo não sei lá não vou ficar caça no pet não eu vou colocar essas coisas que eu tenho aqui se dá 56 mil de fcura hum. não vou ativar essa daqui não tem erro cupom hum. vou colocar isso isso isso aqui é um bonitinho mais forte também vou tirar essa asa também Vamos um PVP aqui galera pra tentar mais dois. Eu finalizo o vídeo com vocês. Deixa o like aí, mano. Pra quem tá assistindo até agora, porque tá trabalho fazer o vídeo. Quem tá ligado, tá ligado? Beleza, né? Eu tô usando o navegador aqui. Se vocês quiserem saber qual navegador que eu tô usando. É, é só ir na descrição que você vai saber, beleza meu parça? Nossa desgraçado. Desumilde, hein? ah <risos> Você ganha. Nossa, você ganha mil. quinhentos cupom. Ou quinze mil, quinze mil cupom acho, galera. Você ganha sem acertar ninguém. Aí sim, hein. Just like a spark Beleza, galera? Antes de colocar essa música aí de fundo aí, né, mano? Começou a cantar um bravo aqui, daí. É foda, né, meu parceiro? Mas enfim, não deu pra colocar gold aqui. Eu tentei gold aí, vocês viram? Não deu pra colocar gold. Mas deu pra upar a montaria aí, ó. O lobo. Deu pra a, a abrir os pets, né? O nível aí, colocar nível 25. Cobra mágica, pá. Mano, servidor tá na descrição. Se vocês curtiram o vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Se bater uma meta legal de likes, eu posso trazer mais vídeo aqui nesse servidor. E falou.